Portanto, eu venho aqui fazer uma acusação. Quem teria que estar tá preso não era Luiz Inácio Lula da Silva. Quem teria que estar tá preso é Daltando Alainhol, é Sérgio Moro. Agora eu acabei de ver a presidente do PT fazendo um discurso inflamado, onde manifestou seu apoio ao governo corrupto do PT, né? é, chamando novamente para é, uma ação, uma manifestação, tentando tirar um criminoso ladrão da cadeia. É... Eu venho falar aqui de um ano da prisão do nosso presidente Lula. Agora, dia 7 de abril, faz um ano que um homem foi encarcerado num processo que não tem provas, que sequer tem crime devidamente tipificado no ordenamento penal brasileiro. Lula é vítima de um powerpoint, das convicções de um procurador de primeira instância do estado do Paraná, o doutor Doutan e da perseguição implacável de um juiz que se dizia neutro, Sérgio Moro, e que recentemente assumiu o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro, mostrando seu lado político. Lula foi vítima de condução es coercitiva espetacular, de escutas ilegais, de abusos no processo penal. E agora nós descobrimos que tudo isso tem algo mais forte por trás que não só as acusações contra a lula de corrupção passiva de lavagem de dinheiro como quiseram demonstrar o que está por trás é o um interesse sem precedente do departamento de justiça norte-americano que desde 2009 está treinando os componentes da força-tarefa da lava jato em 2009 o doge fez aqui no Brasil um treinamento e tirou como objetivo uma primeira operação, uma operação prática de treinamento que foi a Lava Jato. E quem era o objetivo dessa operação? Além de lideranças do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje fica claro porque Lula era o objetivo dessa operação, porque Lula era foco porque Lula defendia a nossa soberania nacional. Foi Lula quem descobriu o pré-sal, foi Lula que investiu nos BRICS, foi Lula que investiu na UNASUL, foi Lula que abriu novos mercados ao povo brasileiro, ao setor produtivo brasileiro, tirando o Brasil da posição subalterna com os americanos. E hoje nós estamos vendo exatamente o contrário. Bolsonaro devolve o Brasil a fazer a bater continência aos Estados Unidos e a se subjulgar aos interesses americanos. As indústrias das delações deixam evidente o caráter de perseguição a Lula. A OAS fez negociação com seus executivos, pagando a cada um um milhão de reais para que corroborassem com a delação do seu chefe, daquele que entregou o Lula depois de duas vezes ter negado qualquer envolvimento com o presidente, o senhor Léo Pinheiro. Depois ficou mais claro ainda os acordos de leniência que foram feitos com a Petrobras e com a Odebrecht. O acordo com a Petrobras é um acordo de lesa pátria, entregou o nosso pré-sal, entregou informações relevantes para os americanos sequer sem serem formalizadas. Aliás, está no convênio assinado por procuradores de primeira instância, por juiz de primeira instância, que não precisava formalidade para entregar as informações. E agora descobrimos recentemente, nessa semana, o acordo feito com a Odebrecht, na Suíça, mediado pelos Estados Unidos, para também entregar várias informações. Isso tudo rendeu ao Ministério Público Federal e ao juiz Sérgio Moro da Lava Jato 9,3 bilhões de reais. A leniência paga, cujos 80% vieram para essas instituições. Portanto, eu venho aqui fazer uma acusação. Quem teria que estar preso não era Luiz Inácio Lula da Silva. Quem teria que estar preso é Daltanda Dallagnol, é Sérgio Moro, porque esses, sim, incidiram em crime. Primeiro, de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Entregaram informações relevantes da Petrobras e da Odebrecht aos Estados Unidos e Suíça, para prejudicar as empresas e o Brasil e receberam por isso 9,3 bilhões de reais. Segundo, eles incorreram também no crime de lavagem de dinheiro. Lei 9613. Criaram um fundo que já tem dinheiro e queriam criar uma fundação a despeito da PGR para receber dinheiro em troca de terem dado as informações. Isso é lavagem de dinheiro. Terceiro, Atuaram em conjunto e de maneira organizada e hierárquica para desviar recursos públicos por fora do orçamento, ao colocar esses recursos num fundo e numa fundação. Portanto, eles incorrem em formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal. E, por fim, usaram recursos obtidos de forma ilícita para sustentar e promover atividades de interesse pessoal de seus gestores, além de interferir em questões de governo. Isso é organização criminosa, lei 12.850. Portanto, eu acuso a Operação Lava Jato de incorrer em quatro crimes, deixando preso um homem inocente. Mas nós vamos resistir e nós vamos tirar a limpo isso. A nossa luta é pelo direito do povo, a nossa luta é por soberania. Por isso, Benedita, está certa você aqui de convocar para a jornada Lula Livre que começa dia 7 de abril e vai ser uma jornada sem tréguas para a gente liberar aquele que foi o maior presidente que esse país já teve. Tirou gente da miséria, deu dignidade ao Brasil, lutou pela nossa soberania e foi uma época de desenvolvimento econômico e social sem precedentes na história desse país. Lula, você merece o nosso respeito. Nós estamos com você, jamais te deixaremos. E os seus algozes, um dia, vão sim se confrontar com a história e com os crimes que cometeram vejam amigos o pt o pessoal e o pc gritam aqui ditadura não mas apoiam a ditadura de maduro no momento em que a venezuela vive o escândalo a escalada da violência centenas de inocentes mortos fome miséria esses três partidos apoiam exatamente esses crimes. E não vamos esquecer, em Manágua, a capital da Nicarágua, quando o PT subscreveu a resolução final do 23 encontro do Foro de São Paulo ampliando a Maduro seu poder de carniceiro, assassino e ditador dando triunfo à ditadura da Venezuela. Assassinaram e assassinam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 é, uma ação, uma manifestação, tentando tirar um criminoso, ladrão, da cadeia é, lá de Curitiba. Nós não aceitamos isso. E, além de tudo, eles estão sempre apoiando a ditadura de Maduro. Muito obrigado.